Ricardo Lages de Oliveira, tem 31 anos, sou aluno de licenciatura em Ciências Sociais na UFRJ, integro o grupo PET Conexões da Diversidade, que é coordenado pela professora doutora Giovana Xavier, é, e faço parte desse projeto que chama-se Personagens do Pós-Abolição. A gente tem uma dinâmica de levar essas biografias desses personagens para dentro da dinâmica é, escolar, né, para o ensino básico, um ensino fundamental. E o meu personagem especificamente é o João Cândido, marinheiro, militar, líder da Revolta da Chibata. E a minha oficina foi toda baseada na minha relação com o personagem. A ideia aqui do jogo é a seguinte, é a gente tentar adivinhar qual é a profissão de cada personagem que tá aqui. E aí a gente vai ver se a gente consegue juntar a foto à profissão que tá aqui. que a gente acertou todo mundo vamos conferir qual que é o nome dele Mbappé. Mbappé. esse aqui é o João Cândido que foi o personagem que eu apresentei para vocês que era o líder da revolta da da Chibata exato essa aqui é a Conceição Evaristo que é uma escritora isso o Juliano Moreira que é um médico isso a Marielle Franco, que era uma... Socióloga. O Barack Obama. Presidente. A MC Sofia. Cantora. O Rincón sapiência Rap. E a Lélia Gonzalez. Professora. Professora. Professora. Isso, gente. Parabéns pra vocês. Vocês acertaram tudo. A gente está é, ali, obviamente, como um papel de um papel de mediador das situações e isso por muitas das vezes fugiu da, da, da ideia de mediação, do, né, do controle das coisas e eu reconsiderei isso nessa nova experiência, então a minha expectativa é que eu consiga mediar de forma mais ao mesmo tempo sensível e também mais definida dentro do que é a proposta da oficina em si. É como apurar mesmo as ideias. Né? Por conta disso, algumas coisas foram alteradas, Essa esse retorno à escola já está reconsiderando é, essas possíveis alterações relacionadas a como eles se sentiram na produção do retrato. Né? Não só na, no fato de serem fotografados, mas no fato de, tarem, de estarem foto, fotografando é, o, o outro, né? a dupla. Porque foi uma dinâmica que a gente dividiu os alunos em duplas e cada um, uma hora um tinha a experiência de fotografar e no outro momento tinha a experiência de ser fotografado. O que, é que vocês sentiram na hora de ser fotografado? Eu me senti A ideia da gente produzir um retrato, eu sei que muitas das vezes é um desafio, né? Tem muita gente que não gosta de ser fotografada, mas é importante a gente refletir sobre isso o quanto a gente tem beleza e o quanto a gente pode colocar a nossa beleza na frente da câmera para produzir uma narrativa, quer dizer, dizer algo sobre a gente a partir dos nossos retratos. Então, muito obrigado e é isso. Vamos fazer palmas para a gente, que a gente merece?